Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras intercalado, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 7 mais 1. Então, é só fazer 7 mais 7 e assim por diante. Lá no final, acrescento mais uma correntinha extra. Então, primeiramente, eu vou fazer uma carreira de base, tá? Então, aqui eu vou subir mais três correntinhas. Para virar, ok. Uma, duas, três. Aqui na quarta, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. O pular aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui na sétima, um ponto alto. Aqui no mesmo lugar, dois. Três e quatro, então agora é só repetir: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, aqui na sétima. Eu repito novamente: quatro pontos altos no mesmo lugar. Então eu vou seguir fazendo assim, ok. Então, aqui para terminar, eu fiz sete correntinhas. Tá, vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui na última, na sétima correntinha, eu termino da mesma forma que eu comecei, fazendo dois pontos aqui, tá? Então, agora eu vou fazer a primeira carreira do ponto fantasia: uma, duas, três correntinhas. Eu vou virar, então, eu vou trabalhar aqui nesse espaço, um ponto alto dois três quatro pontos altos três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar mais quatro pontos altos dois três e quatro uma correntinha de espaço e aqui no próximo espaço é só repetir um ponto alto dois três e quatro uma duas três correntinhas e novamente nesse mesmo lugar mais quatro pontos altos três e quatro uma correntinha do espaço e no próximo espaço eu repito novamente então aqui é a segunda carreira uma duas três quatro Cinco, seis, sete correntinhas. Vou virar duas lançadas aqui nesse mesmo lugar. Um ponto alto duplo, ok? Então, aqui nesse espaço, um ponto alto, dois, três, quatro tá duas lançadas aqui onde tem essa correntinha um ponto alto duplo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas novamente nesse mesmo lugar um ponto alto duplo aqui nesse espaço eu vou repetir novamente um dois três e quatro tá então agora é só repetir novamente bem aqui onde tem a correntinha eu faço um ponto alto duplo uma duas três quatro cinco seis sete e novamente nesse mesmo lugar, mais um ponto alto duplo e aqui nesse espaço quatro pontos altos, ok? Então, aqui para terminar, duas laçadas aqui no último ponto: um ponto alto duplo, uma, duas, três correntinhas e novamente nesse mesmo lugar, mais um ponto alto duplo, ok? Então, aqui a eu vou fazer a primeira carreira, tá só que aqui intercalado: uma, duas, três correntinhas, viro aqui nesse espaço, um ponto alto, dois, três e quatro, uma correntinha, e aqui nesse espaço eu faço exatamente da mesma forma que eu fiz. Aqui embaixo, tá? Um ponto alto: dois, três, quatro, uma, duas, três correntinhas, e novamente, nesse mesmo lugar, mais quatro pontos altos: dois, três e quatro, uma correntinha de espaço aqui no próximo espaço eu, é só repetir. Ok? Então, sempre, tá? Da mesma forma que eu começo, eu termino, tá bom? Então, agora, eu vou fazer a segunda carreira, só que aqui, intercalado, tá? Uma, duas, três correntinhas, vou virar. Então, aqui, ó, bem aqui, ó, tem o um ponto alto, aqui tem o um ponto alto. Aqui nesse espacinho, entre um ponto e outro. Um ponto alto. Ok, agora eu vou fazer aqui na correntinha o ponto alto duplo: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas e novamente mais um ponto alto duplo, tá? E aqui nesse espaço eu faço os quatro pontos altos: um, dois, três. E quatro, e aqui na correntinha é só repetir novamente o ponto alto duplo: sete correntinhas. Ponto alto duplo. Então, aqui para terminar, eu faço aqui ó. Entre esse ponto e o último, eu faço um ponto alto, e aqui eu conto 12 um, aqui na terceira correntinha: um ponto alto, ok. Então, agora é só repetir a primeira carreira: uma, duas, três correntinhas, viro, e aqui eu vou fazer um ponto alto, dois, três, quatro, uma, duas, três correntinhas, e novamente nesse mesmo espaço faço mais quatro pontos altos. uma correntinha de separação e aqui é só repetir ok então é só seguir fazendo esta carreira e as demais aqui nas correntinhas iniciais vocês fazem bem larguinhas tá bom olha só ok então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau